Gente, eu tenho alegria de estar aqui com dois casais, duas famílias que amo e aprecio demais né? a maneira como se doam um o ministério, mas também as suas famílias, suas casas. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, capítulo 3, quando fala de quem aspira ao episcopado, uma das qualificações exigidas é que esse homem, além de ser marido de uma só mulher, crie os filhos com toda a disciplina, com todo o respeito. E a palavra de Deus diz, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Nesse evento Casa de Zadok, né, esse bate-papo está acontecendo, aproveitando as gravações dessa versão digital do Casa de Zadok, nós levantamos essa bandeira de integridade. Né? Integridade significa o ser inteiro da vida do ministro e um aspecto sempre chama a nossa atenção, né, a ponte que queremos compartilhar, encorajar outros, diz respeito à vida familiar. Então, nós vamos ter aqui um bate-papo falando sobre a família do ministro, queremos compartilhar algumas percepções e experiências que acreditamos pode ajudar você a viver não só Deus como a sua prioridade número um, mas a sua família como a sua prioridade número dois. Então, uma coisa que eu acredito vale a pena mencionar, passou Danilo na sua mensagem, o senhor tocou no assunto que eu considero importante, o senso de continuidade, que é não só a capacidade de olhar para os que nos antecederam e né, sustentar o legado, como também levar adiante, porque nós também é, seremos sucedidos. É, esse assunto continuidade geracional, sei que o senso de continuidade não se limita só àquela a, a, descendência, linhagem natural, né? Nós podemos incluir aqui também os, os discípulos, mas nessa conversa em específico, pensando sobre família, é, é um assunto que eu acredito que a gente também pode explorar um pouquinho. E você tem uma história linda né, do evangelho, já vem sendo transmitido de geração em geração. É... Eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho disso, até antes da gente fazer algumas aplicações. Depois eu pedir ao Eib, Mônica e André, também fiquem à vontade para compartilhar né, sobre o contexto, talvez, da própria família. Mas essas duas histórias que eu conheço bem, acredito que vale a pena a gente abrir isso antes mesmo de levar adiante a conversa. É, de fato, eu tenho o privilégio de ser quinta geração de cristãos verdadeiros, gente que serve a Deus. né? E... Isso é um acúmulo, um legado acumulado para nos impulsionar. É, e foi interessante porque eu toquei nesse assunto e contei essa história no livro Liderança Acima da Média. Mas enquanto eu estava escrevendo o livro, é, eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu. Né? E naqueles dias de, claro, de dor, de saudade, nós ali buscando arrumar as coisas dela. E tinha uma coisa que a minha mãe guardava, era bíblias, uma coleção imensa de bíblias. Mas uma daquelas bíblias tem um significado muito especial. Tava dentro de uma caixinha, uma bíblia que foi impressa em 1925. Uau. Então, só, só a idade da bíblia já revela a relíquia que ela é. Mas o mais interessante era uma declaração que que estava escrito ali na, na contracapa, que nós chegamos à conclusão que foi escrita pelo meu bisavô, aliás, pela minha bisavó, mas quase que como um ditado. Meu bisavô determinou aquelas palavras. Ele diz coisas assim, eu estou falando de algo que aconteceu é, na prime nos primeiros, dentro dos primeiros 25 anos do século passado, né, no interior da Bahia. E ele diz assim... Ele escreve, Ou seja, né? pelo menos um século atrás. Exatamente. Quando evangélicos no Brasil eram muito poucos. <risos> e ele escreve assim, eu declaro que não gerei filhos para a perdição. Os meus filhos, netos e a minha descendência provará a salvação. Coisas desse tipo. Há um momento que ele diz assim, da minha geração Deus levantará. Pastores, missionários, os meus olhos humanos não verão isso, talvez, mas a eternidade o revelará. Uau. Então imagine eu ler aquilo de um homem que eu não conheci e que teve a lucidez profética numa época em que eu acredito não era comum não. alguém projetar as próximas gerações numa palavra escrita. E me senti assim, resultado daquela fé porque eu sou cumprimento, não é? eu sou um dos cumprimentos daquela palavra. Então, é, essa não é uma bênção que todo mundo tem, olhar para trás e ver uma, duas, três, quatro gerações, mas é uma bênção que no, todos nós podemos, pelo menos, iniciar. É olhar para frente e dizer, eu vou eu vou começar uma, uma sucessão de gerações que amam a Deus. Amém. Eu gosto sempre de comentar, Agora, mexendo na minha história, eu sou a segunda geração ainda. Mas meu pai, quando se converteu, aos 18 anos de idade, é, a gente não tem conhecimento de ninguém na, na ascendência, na linhagem, que tenha servido a Cristo. É, ele veio de uma família muito disfuncional. Meu avô, paterno, suicidou quando ele tinha 12 ou 13 anos de idade. Mas um dos primeiros versículos da Bíblia que ele descobriu lá no Salmo 68, 6, foi Deus faz com que o solitário habite em família. E ele entendeu que Deus tinha um plano para a família que era diferente do que ele tinha vivido. E a decisão dele foi, se antes de mim, ninguém viveu isso, a partir de mim, um novo começo. Né? Então, gravei um, um vídeo anos atrás, eu e meu filho Israel, falando sobre legado. Né? O que eu tinha recebido dos meus pais. Ele falando que recebeu, também por sua vez, dos, dos, dos pais. E eu lembro de um garoto que fez um comentário. é, Para vocês é fácil falar, eu não tive nada disso. E foi a partir daquele dia que eu decidi abrir mais a história do meu próprio pai, dizendo, olha, meu pai a semelhança de você também não tinha. Mas em vez de ficar só lamentando de não ter, ele tomou uma decisão né, de que a partir dele mudaria. Então, aquilo tudo que a gente quer compartilhar aqui, talvez vai encontrar um elemento de edificação em pessoas que já têm um legado né, familiar cristão, evangélico. Mas talvez você a semelhança de meu pai seja o primeiro. E você pode ser o ponto de virada, não só da sua vida, mas das próximas gerações. Né? Então, mantenha assim o seu coração aberto, que eu creio que nessa conversa, o Espírito Santo quer mexer com você, quer provocar algo especial em você. Pastor Eibe, a sua história familiar também é muito especial. Né? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho, resumir um pouquinho disso, se é que o senhor sabe onde começou lá atrás. Realmente é muito precioso, muito precioso. Deus tem sido tão bom, e na realidade os pais do meu pai eram cristãos, eu acho que os avós dele também, do lado da minha mãe, a mãe dela era o pai não, mas os tios e avós e tudo eram também cristãos. Agora, uma coisa que eu acho interessante, é por exemplo, o meu pai desde... Há muitos anos, ele hoje já está na glória, mas ele sempre ajoelhava, orava, durante seu tempo a sós com Deus, e uma das orações que ele fazia todo santo dia, é que toda a sua descendência, toda a sua descendência, não só entregaria a vida a Jesus com uma idade bem, é, de criança, ainda como crianças, mas que desde crianças também, para sempre, eles estariam envolvidos, servindo ao Senhor, e, e, envolvidos na obra do Senhor. E é interessante, porque ontem eu estava dando culto doméstico, e a minha filha Priscila está no Estados Unidos, o David vai voltar para a universidade lá agora em agosto, mas ele está em casa, no momento, o David, o Daniel e a minha esposa. E o versículo que eu li, no nosso culto doméstico, esse, em Isaías 59, versículo 21, que diz, Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todos sempre diz o Senhor, e é interessante que eu estava enfatizando isso para os meus filhos, querendo ajudá-los a entender o legado que eles tinham do, do pai, do avô, de todos os, os, os tios deles que são meus irmãos, todos envolvidos na obra, agora todos os netos do meu pai também envolvidos na obra, etc e tal, mas eu achei tão interessante porque o jeito que todos os dois dos, dos rapazes Tomaram esse versículo para si, eles falaram, então, pai, é importante os nossos filhos e os nossos netos, é que seriam meus bisnetos, né uhum. realmente seguirem fielmente o Senhor Jesus e essas palavras não apartar da boca deles. Isso me alegrou demais. Agora, quando eu penso no meu pai, eu penso em três palavras desse legado. né Primeiro, paixão. Eu cresci vendo meu papai e minha mamãe, chorando, em, em, apaixonado, chorando por amor e alegria ao Senhor Jesus e chorando por almas, por ganhar vidas para Jesus. Segunda palavra que eu penso é integridade. Eu conto muitas histórias é, sobre a, como isso me impactou. Né? Uma é quando a gente estava uma vez viajando de férias e era os nós... A família toda, os sete, um Fusquinha, porque naquela época não era proibido andar muita gente <risos> e, e, e a gente tinha parado no posto... Quem nunca andou e... naquela, <risos> aquele chiqueirinho do Fusquinha? Que... <risos> <risos> então, então, é, então, depois que nós saímos do posto de gasolina, já tinha passado meia hora, e meu pai perguntou para minha mãe, amor, eu paguei o frentista? Né? Porque tinha mandado encher o tanque, claro, paguei o frentista. Ela falou, olha, porque muitas vezes ela falava para ele, sim, eu, eu vi você pagar. Mas dessa vez ela falou assim, isso já aconteceu mais do que uma vez, esse, isso aqui, que ela disse assim, olha, eu estava no banheiro, então não sei se você pagou ou não, eu não vi. Ele falou, acho que eu paguei, mas não tenho certeza, vamos voltar. Então a gente voltava mais meia hora, só naquela brincadeira, era uma hora perdida, entre aspas. E ele chegava lá, o frentista via, olha é o senhor de novo, falava, sim, eu queria saber, ele ia dar a janela do carro, eu queria saber se eu paguei, claro, o senhor pagou sim. E ele, ah, então estou feliz. Esse tipo de detalhe, de seriedade, e na integridade dos detalhes, me marcou muito, eu via isso sempre nos meus pais. E a terceira palavra é abnegação. Meus pais vêm de famílias super ricas dos Estados Unidos. Do lado da minha mãe, então, eram multi, multimilionários. E eles vieram sem nenhuma promessa de sustento. E toda a vida deles, eles foram autossustentados aqui no Brasil. Qualquer oferta que recebiam, eles davam para outros. e Ou para a obra, investiam na obra. Porque eles foram autossustentados toda a vida deles. Agora eles tinham milhões e milhões e milhões de dólares. Porque eles eram de famílias ricas e eles mesmo, já antes de virem para o Brasil, já eram empresários nos Estados Unidos. Então, eles tinham muito dinheiro. Mas a gente vivia uma vida, talvez até exageradamente, modesta. Muito simples, muito, como eu disse, muitas vezes andando de fusca, casas muito simples, pequenas. E eu perguntei para eles, mas... Quando eu fiquei sabendo, depois de mais velho um pouco, que a gente tinha muito dinheiro, falei, mas se a gente tem tanto dinheiro assim, por que a gente vive uma vida tão econômica? Eles falaram, é para poder ter mais, para investir, para ganhar mais almas para Jesus, meu filho. Então, isso impactou a minha vida demais, demais, demais. É, uma vez, na casinha onde a gente morava, era tão pequenininha, tão pequenininha que não cabia quase ninguém, até meus irmãos tinham, meu pai ajeitou o almoxorifado lá fora, para eles dormirem. Isso é daquela época do Goiás. Do em Estado Goiás, lá em Vianópolis, inclusive. E o meu, eu, eu sou o caçula, né, então, meu pai fez uma cama bem pequenininha, colocou dentro da dispensa da cozinha, né. Eu, eu lembro que eu, eu fiquei tudo feliz, lá eu tinha o meu próprio quartozinho, né, eu falei, <risos> e melhor ainda, durante a noite, se eu ficar com fome, posso só pegar uma banana, que eu vi um quarto <risos> de banana pendurado lá. <risos> Mas eu lembro que, que um dia chegou um casal realmente nos visitando lá em casa. O quartinho dos meus pais era muito pequenininho, tinha uma pequena cama de casal lá. Mas minha mãe trocou os lençóis tudo para o casal ficar. Depois que todo mundo foi dormir, aí meus pais olharam um para o outro. Onde nós vamos deitar? Porque eles eram muito altos e, e dentro da sala jamais caberia eles deitados no chão. Aí minha mãe teve uma ideia, ela forrou a mesa lá na cozinha, a mesa de jantar, e ele forrou com lençóis e os dois deitaram lá em cima da mesa. Mas eles nunca viram eles reclamando, muito pelo contrário, eles faziam isso com tanta paixão por vidas. Nós crescemos nos sentindo os mais privilegiados, porque nós estávamos dando nossa vida para ajudar outras pessoas a conhecerem a Jesus glória a Deus glória a Deus é muito muito precioso ouvir essas histórias e acredito que Deus né de fato é, é, quer nos levar ao um entendimento daquilo que é bíblico o princípio sempre teve lá é mas quando a gente começa a encontrar né em, em, em pessoas referências né no, no, no comportamento isso é algo extraordinário uma das coisas que os pastores mais me perguntam é, é, em abordagens pessoais como você conseguiu fazer com que seus filhos crescessem com amor e interesse pelo reino. Uau. né? Porque hoje em dia alguns estão dizendo, nós mal estamos conseguindo manter os meninos crentes, o que dizer é, é, com anseio do ministério. É, bom, é, eu sei que o senhor é filho de pastor, o Danilo, acho que os pais eram cristãos, mas não necessariamente pastores, mas eu posso falar com filho de pastor. Eu, eu eu recebi essa essa inspiração antes de transmitir. Então, é, normalmente, eu, eu tento dar uma resposta adequada ou ao tempo que eu tenho de conversa, ou uma necessidade específica que eu percebo na pessoa. Muita coisa para explorar. Mas é, eu, normalmente, gosto de compartilhar, entre outras coisas, uma história na nossa casa que ela não foi muito planejada. Né? Deus usou um comentário que meu filho fez um dia, aquilo me acendeu uma, uma luz, eu percebi que tinha algo de Deus por trás daquilo, né, e decidir dar uma calibrada, mas a gente sempre procurou envolvê-los, em primeiro lugar, a, a buscar o Senhor. Né? É, eu, eu sou parte de uma geração que os, os, os pais eram um jogo bem maduro do que é atualmente. Eu lembro que na minha adolescência eu vivi uma fase de revolta antes de ter tido uma experiência com o Espírito Santo que mudou minha vida, e um dia eu tive a petulância de dizer para meu pai que eu não queria ir para a igreja. Né? O livro de Hebreus diz nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes parecia Sempre parece que é um pedido para dar um desconto a certas limitações Meu pai, que não teve toda essa referência dentro de casa Perto do que teve, era um anjo Mas ele olhou para mim e disse, vai por bem ou vai no pau né? A coisa era mais ou menos nesses termos Ele diz, enquanto estiver debaixo do meu telhado, minhas regras, é do meu jeito E eu nunca mais tive coragem de dizer que não queria ir Porque a coisa era, era séria né? É, Louva a Deus que a forma dele me apresentou a verdade como inegociável. Mas, à medida que o tempo foi passando, eu vendo mudanças, mesmo do meu pai, a respeito de como ele entendia, ele dava com as coisas, que isso é uma coisa que chama a minha atenção, a a mudança que eu, já como um filho que é crescendo, continuava vendo no meu pai. É, eu percebi que aquele talvez não fosse necessariamente o, o, o melhor modelo. Né? Então assim, a minha oração a Deus Era que eu nunca precisasse ameaçar meus filhos Que eles crescessem tão envolvidos Tão inspirados Que isso não fosse necessário Mas vou deixar minha história para depois é, Cada um tem uma particularidade é, as, as famílias todas aqui Têm filhos que amam o Senhor Estão envolvidos no reino Eu queria que talvez cada um pudesse enriquecer um pouquinho Danilo, Mônica é, Nos ajude a compartilhar um pouquinho De como foi a experiência de vocês ah, eu entendo, Lu, que principalmente dentro da família, o evangelho dificilmente vai ser entendido se não for encarnado. E muitas pessoas, a gente vê hoje tantas famílias nas nossas igrejas, o que, que eu fiz de errado? Os meus filhos cresceram na igreja, porque são muitas das famílias que hoje estão perdendo seus filhos, adolescentes. Qual, aonde foi que eu errei? E assim, não é uma matemática, lógico, porque uh, o homem tem livre arbítrio, cada um dos nossos filhos vai ter que escolher por si na idade certa, mas tirando pela minha experiência como filha, uh, eu sou fruto de um lar misto, meu pai se converteu, eu já era uma adolescente, eu já era convertida pela experiência e testemunho da minha mãe. A minha mãe pouco falava de Jesus para nós, o conhecimento bíblico dela não era grande, mas eu não sei quantas vezes eu acordava de madrugada e a via ajoelhada no sofá, na cama, orando e chorando. E acima de tudo, é tão engraçado isso, porque eu não lembro dela falando para mim, olha, Jesus é a força que sustenta uma mulher nas suas crises. Minha mãe passou muitas crises. Ela foi ela foi uma filha indesejada, fruto de, de, uma, de um adultério, ela foi abandonada ainda bebê, o pai dela deixou, nunca mais ela, ela ouviu, viu quando tinha 15 anos, depois a minha avó casou com outra pessoa muito violenta, ela presenciou muita violência, embriaguez, então assim, histórias muito difíceis, depois casada com meu pai, foi traída, mas eu nunca percebi na vida da minha mãe a amargura, tristeza, murmuração, muitas dessas histórias eu soube depois de grande, então ela não ficou pregando para nós, olha Jesus é a força para quando você for traída, para quando você for rejeitado, você precisa ler a Bíblia, porque nisso vai estar a sua força, simplesmente ela conseguiu me fazer entender, que a experiência dela com Jesus, o relacionamento, era o que fazia dela uma mulher forte, apesar de tudo que ela viveu. Então, a mensagem encarnada é mais importante do que qualquer outra coisa para garantir que esse evangelho que está em nós passe para a próxima geração. Então, hoje eu vejo os pais querendo terceirizar, terceir, terceir, terceirizar. Essa função de que vou deixar com a igreja, com o líder da célula, com o pastor, com o líder do ministério, e, e vou orar aqui, Deus vai fazer. Não adianta, se os filhos não virem que Jesus é tudo, Jesus é minha satisfação, que eu estou bem, eu estou feliz, apesar das lutas, das dificuldades, eu, eu sinto um respaldo, que o relacionamento meu com Deus é a base da minha vida, mais do que o meu conhecimento, dificilmente eles terão esse relacionamento com Jesus porque muitas vezes nós pais estamos interessados em colocar dentro deles o conhecimento, e eu entendo que a fé vem pelo ouvir, mas se eles não virem esse conhecimento encarnado em nós, o máximo que eles vão ter é conhecimento, e não vão ter experiência, eles precisam ver além do nosso conhecimento, a nossa experiência diária, de que o evangelho é um evangelho prático, encarnado na hora da dificuldade, na hora da dor faz toda a diferença, na hora da traição, na hora que, que me falta uma coisa, na hora da perda, eu vejo faz diferença Jesus, esse relacionamento do Espírito Santo dentro da vida dos meus pais, na minha casa isso faz diferença, então eu queria dar, dar ênfase nisso, porque hoje os pais estão tentando uma estratégia, um modelo um evento, uma pregação não, é a sua vida com Deus o tanto que ela for intensa, mais chance você terá de passar essa experiência diante para as próximas gerações. É, enquanto a pastora Mônica estava falando, eu estava eu pensando realmente como que o exemplo, né, a gente vivendo mesmo Cristo em casa, faz toda a diferença. E esse viver, não é que a gente é perfeito. Nós cometemos erros e eu acho que a gente tem que ser bem transparente com os nossos filhos para pedir perdão, para reconhecer que a gente errou, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Outra coisa que eu vi, a minha avó, é, ela já era evangélica. E uma coisa que ela faz até hoje, ela orava muito para todos os filhos e todos os netos. E eu creio mesmo que eu sou resposta de oração da minha avó. E uma vez o pai do Abe falou algo que eu achei muito interessante. Ele falou assim, eu não quero ser nem como Davi, nem como Noé. Não quero ser como Noé, que ganhou a família e perdeu o mundo. E não quero ser como Davi, que perdeu, que perdeu a família e conquistou o mundo. Né? E é, eu fui testemunha realmente o quanto que ele orava e quanto que isso fazia toda a diferença. É, nesse dia, eu teve um dia que eu estava, nós estávamos hospedados na casa dele Do pastor Melvin, né, da, da pastora Catarina E eu ouvi, era de madrugada, ele levantando para orar E ele ficou lá na cozinha Então de manhã eu perguntei Papai, o que, que o senhor ora toda manhã? Ele falou, eu oro para que... E justamente isso que o Abe falou Para que todos os meus filhos não somente conheçam a Jesus Mas se envolvam Realmente no trabalho do Senhor. E eu acho que realmente esse viver o evangelho dentro de casa faz toda a diferença na vida dos filhos. Quantas vezes nós queremos impor regras ou impor que eles devem ir para a igreja, mas a gente não vai. né Impor coisas que realmente nós não estamos fazendo. Eu acho que quando a gente tem essa humildade de reconhecer às vezes que nós estamos errados e ensiná-los no caminho, levá-los conosco. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença na vida dos nossos filhos. Bom, o exemplo é sempre a, a maior força de, de, de ensino. né? O, eu me lembro quando Israel estava nessa fase de pré-adolescência e um dia ele falou assim para mim, pai, é, é, a gente tem aquela expressão, dependendo do que houve, desganhei o dia. Para mim foi a frase que eu diria que eu não ganhei só o dia, eu ganhei o ano, eu ganhei a vida inteira. Foi um dos momentos, assim, acho que mais especiais, na, na memória que eu tenho de, de conversas espontâneas com o Israel. Ele olhou para mim e falou, pai, eu quero ser que nem você quando eu crescer. Né? E eu fiquei olhando aquilo, ele falou, é sério, pai, eu, eu fico de olho em você. E ele falou assim, eu quero pregar que nem você prega, eu quero mover nos dons do Espírito como você, eu quero ter a vida em Deus que eu vejo em você. Mas ele falou, eu também quero ter o caráter e a integridade que você tem. Isso vindo de um garoto. Aí eu olhei para ele e falei, o que é que você entende disso? Que eu, eu queria tentar avaliar qual, qual era a leitura, o que que ele viu. né? E a resposta dele também foi surpreendente. Ele falou, eu posso te dar um, um, um, um relato de muita coisa, mas vou resumir os últimos anos. Ele, ele começou a falar de episódios do dia a dia, coisas que ele percebia. falou, lembra quando a gente estava saindo de viagem? Almoçamos com pressa naquele restaurante e tal. Na hora de sair, o senhor deu uma barbeirada e na ré encostou o engate do seu carro na placa do outro carro. O senhor só tinha amassado a placa. O senhor gastou meia hora, eu sabia, pressa, eu senhor estava de portaria em portaria de prédio, até descobrir quem era o dono do carro. Para o cara descer, te olhar quase com a cara assim, você me fez descer para ver isso que não era nada. Né? Mas o senhor falou para ele, olha, enquanto você não dissesse que era nada, eu não poderia. E ele foi contando episódios que eu fiquei assim impressionado. Então... Não adianta apenas a gente pregar. É lógico que a gente tem que pregar para os filhos, né? mas viver o evangelho também. Bom, a Kelly tem uma, uma participação mais do que especial na, na criação dos nossos filhos e ainda é uma uma orientadora pedagógica, eu acho que ela tem muita coisa a dizer antes de deixar lá ela, ela falar algo. Eu acredito que além do exemplo que já foi bem destacado, intercessão, eu acho que isso é o que todos nós é, tivemos em comum e precisamos passar para as próximas gerações, né? Aquilo que faltou ao meu pai e temos de entendimento de como conduzir, isso sobrou em oração. Eu não me lembro de um dia, um dia sequer em casa que eu não visse meu pai orando. Né, ou mesmo lendo a Bíblia Então essas coisas nos ajudam Mas em relação a um envolvimento Não só com Deus E com a paixão pelo reino e o ministério Eu tenho uma história para contar Você quer falar algo? Sobre essa questão de Eu tenho medo de virar e não voltar Conta mesmo assim? É, eu me lembro que eu fui pregar em, em alguma cidade Eu não me lembro onde Eu acredito que deve ter sido Alguma cidade do, do, do Nordeste Eu não tenho certeza e sempre que eu voltava, meus filhos queriam que eu contasse histórias. Pai, como foi? Né? E às vezes na minha cabeça eu queria logo entregar algum presente, uma lembrancinha, brincar com eles. E é, eu, no início, eu relutava, mas eu percebi que eles tinham de fato um interesse. E eu sempre começava a contar, não só onde eu fui, o que Deus fez, como que era o lugar, eles sempre tiveram essa, essa curiosidade dos, dos lugares. E um dia o Israel falou para mim, poxa pai, quando o senhor for pregar nessa cidade legal, tipo essas que tem praia, só podia marcar nas nossas férias de escola e levar a gente junto. E, de repente, me acendeu uma, uma, uma percepção que eu tenho certeza, né? é difícil explicar isso para os outros, mas eu conheço isso na minha vida faz tempo, que é como se o Espírito Santo estivesse dizendo, presta atenção nisso. né? Então, assim, a gente, diante de muitos desafios de implementar o reino, é, a gente viveu muitos anos de muita limitação financeira. Eu não tinha condição de ficar saindo de férias com a família. Mas, de repente, vindo aquele pedido, eu falei, filho, sabe que você tem razão? Eu pensei, eu vou me organizar. Eu comecei a orar por aquilo e falei, senhor, me ajuda a entender se a coisa realmente está correta. E depois daquilo, um pastor um dia me ligou e falou para mim, pastorzão, era um evento em Porto Seguro, que eles queriam que eu ministrasse. Ele falou assim, olha, a gente não tem condição de trazer toda a sua família. Mas o senhor viaja muito, se tiver milhares de cartão de crédito para gastar com a família, eu consigo uma cortesia num, numa... numa é uma pousada, estou tá? tentando lembrar isso. Numa, numa pousada aqui de, de, de, de amigos, eu acho que valeria a pena, se o senhor conseguir a combinação, fazer o sacrifício de trazer a família, porque eles vão gostar. E a gente teve uma experiência assim, realmente muito é, é, gostosa. E a partir daquilo, é, eu lembro que a gente começou a organizar as coisas de tal maneira que eu sempre tentasse envolver a família. Mas, por exemplo, numa dessas idas... É, é, a uma dessas cidades, eu lembro que uma vez me colocaram, acho que foi no segundo evento em, em Porto Seguro, já não era uma pousada tão simples, eu acho que era fora temporada e conseguiram me colocar num hotel desses de frente para a praia, muito bom. E eu lembro assim que eu estava muito feliz, pensando, puxa, eu nunca poderia dar isso meus filhos, a gente brinca e tem coisa que é só milionário ou missionário que usufrui. Né? E eu estava feliz com aquilo, me diverti durante o dia com eles, né? e comecei, fui para o quarto me arrumar para ir ministrar. Daqui a pouco eu vi que eles vieram, estão tomando banho, se arrumando. Falei, o que está que acontecendo? Não, nós vamos com você. Eu falei, não, vocês não vão, não. Não, pai, nós queremos ir. Eu lembro que eu virei, eles abri a janela falei, olha essa piscina, olha aquele mar, olha, tipo, aproveita isso, aquela cabeça de quem não teve. Eles disseram, pai, nós aproveitamos isso o dia inteiro, amanhã continua. Nós queremos estar com você. E eu lembro que é, o Israel, que era o mais velho, ele falou assim, e se você for curar os doentes, nós queremos te ajudar. E de novo eu senti aquela coisa do Espírito Santo dizendo, preste atenção. E aí eu entendi que não era só dar eles o passeio, o tempo em família, que não estaria longe, mas era aquela dica de envolva eles no ministério. Né? Então, assim, eu comecei desde muito cedo, colocava eles para orar. O Israel tem até hoje um quadro no YouTube que ele chama lá de pregadinha, é porque ele dizia para mim, quando criança, pai, posso dar uma pregadinha? Eu dizia, pode. Ele subia, pegava o microfone, falava um versículo e descia. Não era nada é, é, é, demais. Mas, assim, a gente percebeu que isso tem que começar cedo. Eu olho para alguns pais, fanáticos por uns times ruins. Né? gasta dinheiro para ver o time perder, né? mas estão envolvendo o filho, fazendo ele se apaixonado. Depois diz: ah, eu não consigo fazer com que meu filho seja apaixonado pelo reino. Eu digo: então está faltando paixão em você para transbordar. Né? Então, assim, algumas experiências que nós começamos a ter, a gente percebeu que envolvê-los e fazer com que eles entendessem algumas coisas seriam importantes. À medida que o ministério foi crescendo, os convites, as oportunidades de passeio foram é, é, é melhorando. Um dia o Espírito Santo falou comigo, né? eu estava orando para fazer um, uma turnê, atendendo vários convites na Europa com a família. E um dia o Espírito Santo falou muito claro comigo, falou: antes de levá-los ao primeiro mundo, eu quero que você leve seus filhos para o campo missionário. E na verdade eu mudei todo o planejamento, eu tive que vender o carro porque não tinha dinheiro para levar a família. E né? é, é, ainda mais no contexto da África a gente é que tem que bancar tudo e ainda levar recursos para os outros. Mas eu falei, Deus, eu não tenho recurso. Ele disse, venda o seu carro. Né? E eu vendi o carro e nós fizemos essa viagem para a África, foram três semanas. A gente ficou a maior parte do tempo em dois de três países que estivemos, mas um deles, nós ficamos assim no norte da Tanzânia, numa base missionária, não tinha nem energia elétrica. Eu lembro até do meu filho falando assim, que a gente nunca tinha conversado tanto, que anoitecia, tinha uma hora... É, é, a duas de luz que eles captavam por um painel solar e depois né, já não tinha mais energia então ainda era muito cedo, já escuro, a gente conversava a gente orava né? eu lembro que antes viajava um irmão da igreja e falou pastor, só vai levar seu filho para esses lugares que tem foco de malária né? eu dizia, por que o os dos missionários pode e os meus não? Né? Eu lembro de uma irmã preocupada, dizendo, a Lisa com esse cabelo lindo vai voltar cheio de piolho. Piolho ela pegou na escola particular que estudava e não na África. Né? Mas assim, a gente começou a perceber, eu lembro que lá eu dizia para eles, olha, vocês estão vendo esse povo, essa dificuldade, essa pobreza, essa necessidade que não é só material. Eles diziam, assim, Eu dizia vocês existem para isso, para servir esse tipo de gente, para trazer o reino de Deus. A vida é isso, não é... As boas diversões que Deus pode nos proporcionar. Né? A vida é isso. E eu lembro que isso impactou tanto eles que até hoje, quando a gente conversa, estou escrevendo agora, um, um, na fase final de um livro com aquele sobre criação de filhos, e a gente tem um capítulo só chamado Em Vista nas Memórias. E um dia desses, a gente fez uma, uma reunião com toda a família e perguntamos, e tanto Israel como Alissa disseram que das memórias mais fortes que eles têm está aquela viagem à África, que foi algo que Deus fez. Então, eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Eu creio que isso foi uma direção para os nossos filhos, mas eu acho que a gente tem que viver a liderança do Espírito Santo. Eu tenho pastores amigos que dizem que Deus proibiram eles de pregar nas férias. Eu acredito, né? mas assim, a maior parte das minhas férias eu passei pregando, porque era a forma que eu tinha de poder levar a família onde eu não teria como levar e de dar a eles o discipulado, porque eu não queria que eles pensassem que o papai trabalha no reino como um profissional e quando está com eles de férias só descansa. Né? então assim, a, a direção para mim foi diferente, então acho muito importante cada um tentar entender mas em resumo, tudo que nós estamos falando aqui, tentar entender qual é o plano personalizado de Deus, mas em resumo é, é, eu acho que a gente tem esse elemento do, do legado é indiscutível, né? dos pais por meio do, do a inspiração que vem do exemplo, a intercessão, mas eu acho que envolvê-los desde cedo tem aquele episódio da mulher que te perguntou sobre a adoração dos filhos, que eu queria que você contasse falando do exemplo uma vez nós estávamos num culto e os meus filhos, eles colocaram a carinha no chão, os dois, eles eram pequenos e na hora da adoração eles se inclinaram e uma mãe que estava observando o momento do louvor, ela veio, ela viu sair para ir ao banheiro, ela veio atrás de mim e falou, me conta, qual é o segredo, o que vocês fizeram para ensinar os seus filhos? Como, que você, como eles se prostram dessa forma? Eu falei, olha querida, não tem segredo, né? na verdade nós... Eles nos viram fazer isso e eles aprenderam só observando mesmo. Porque uma das formas bem eficazes de ensino é realmente a prática. Né? Uma coisa que queima no meu coração e me, e me desafia enquanto pai, enquanto mãe, né? nos desafiamos, é a porção da palavra de Deus que está no Salmo 112, que diz Feliz é o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos, porque os seus filhos serão poderosos na terra. Né? Então isso é, um, é uma porção das escrituras que nos desafia enquanto pais porque esse é o segredo, né? Quando um homem e uma mulher teme a Deus a nível, e ama o Senhor assim de uma forma tão intensa, né? A ponto de ter prazer na lei, no mandamento do Senhor, os seus filhos vão ser diretamente afetados, né? Com essa prática de adoração, de devoção, e isso é algo tão poderoso, né? E agora, nós falamos aqui muitos exemplos do que fazer, né? E eu quero falar o que você não fazer, né? Você que é um líder. É, recentemente, na verdade, com uns dois, três anos atrás, assim, nós, eu estava num, num acampamento de filhos de pastores e nós estávamos numa equipe de apoio, servindo aqueles filhos, né? E, e aí eu tive a oportunidade de conversar com vários daqueles jovens e adolescentes e alguns deles em crise. E na, na, sempre conversando com eles, eu falava: mas o que está que pegando? O que, que, sabe? O que está que apertando o teu coração? O que, que você reconhece que foi assim o começo desse nó, aí, sabe, que te, te, te, está te afastando de Deus e, e nessas conversas eu fiquei assim tipo chocada de ver. Ele falou assim: a minha maior crise, a crise da minha fé, é ver meus pais exigindo algo que eles não vivem, pedindo um padrão de coisas que eu não vejo na vida deles, sabe? E eu saí daquele lugar assim orando pelos pais, né? Orando por todos nós, assim que realmente nessa condição de paz, que é, é realmente um lugar de responsabilidade os nossos filhos não pedem para nascer, mas uma vez que nós o geramos, nós temos esse lugar, temos que ter o coração realmente, essa consciência de que nós precisamos ser exemplos de fé para os nossos filhos, é tudo isso que foi falado aqui, não é só você falar né, ou você pedir para que ele leia a Bíblia, para que ele se encha, é viver isso em família, eu acho que uma das coisas que foi, assim, foram bem especiais também no contexto da nossa casa, foi essa questão de ser reino, sabe ser reino de Deus, nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui porque amamos a Deus, eu nunca Permitir, nunca permitimos, né, que os nossos filhos fossem fossem exigidos ou cobrados como filhos de pastores, né? Eu lembro que recentemente eu fiquei muito feliz de assistir um vídeo do meu filho no YouTube, aonde ele estava falando, né? Alguém fez uma pergunta para ele assim, ele estava respondendo algumas perguntinhas e perguntaram: "Foi difícil ser filho de pastor?", né? Isso exigiu muito de você? Muita pressão? Aí ele falou: "Não, ser filho de pastor foi tranquilo. A pressão mesmo real estava em ser filho de Deus. Né? Porque esse é o lugar onde nós somos exigidos e cobrados, esse entendimento de que, nós fazemos parte disso, sabe, nós vivemos para agradar o coração de Deus. Então, né, o que você não pode fazer, não ande longe de Deus, sabe, tenha um altar mesmo de adoração, de devoção, não, não fique distante dos seus filhos. Eu tenho visto muitos filhos desconectados dos seus pais, sabe, sentindo sozinhos, às vezes, numa casa cheia de gente, porque ninguém tem um olhar para achá-lo ali. Tá, todo mundo está envolvido, às vezes, até com liderança cristã mesmo, com compromissos da igreja, mas não tem aquele olhar para ver as necessidades, para atender então não é, não não faça isso mas faço o contrário, né? Tem esse olhar atencioso, se dê, seja exemplo sabe, eu acho que é uma, um grande incentivo que eu sempre senti na minha vida para eu melhorar como cristã é saber que dois pares de olhos estavam fixos em nós, assim, então isso me desafiou sempre a ser uma cristã melhor, saber que os meus filhos estavam me olhando e eles vão seguir me olhando porque eu quero fazer cada vez mais bonito né? um tempo atrás eu estive perto de um homem de Deus, já um senhor e ele realmente estava mexendo assim me desafiando, eu estava olhando para ele e falei, como pode já com quase 80 anos, está fervendo vendo para Jesus está pulando no meio da galera e eu fui para ele e falei cara qual é o segredo por que que você está você não está lá na sua casa curtindo seus netos você já fez tanto para Jesus e ele olhou para mim e falou porque eu decidi um dia que mesmo sendo velho né eu quero eu quero mostrar para os mais jovens que Jesus funciona até o fim né e ele ele é a razão para eu queimar aqui com os jovens e continuar mostrando então que nós sejamos esse tipo de pessoas de pais que continuam inspirando por toda uma vida né num amor sincero genuíno num coração temente a Deus eu acho que o envolvimento dos, dos filhos ele pode acontecer de muitas formas. Com o senhor, é, eu acho que não deixar isso só para a igreja é importante, né? Passou aí a gente vê assim um valor que vocês sempre viveram, praticaram muito forte, foi a inspiração para nossa casa, o culto familiar. É, há dois anos atrás, acho que foi nos Adoc 2018 em, em Belo Horizonte. É, o senhor trouxe uma definição sobre a importância do culto familiar que eu achei fantástica. Eu nunca tinha visto alguém simplificar tanto e ao mesmo tempo deixar tão relevante é, é, como foi feito. Né? Isso também nos ajudou muito em casa. Né, praticar o culto em família, colocar nossos filhos para abrir o coração né, e compartilhar, tanto questões que às vezes a gente não sabia que estava dentro deles até eles abrirem, e, e como coisas que Deus estava falando e fazendo que a gente se surpreendia, dizer uau, né, eu, eu me lembro assim de um dia que a Alissa pediu para falar, e, e, e para mim aquele dia ela não falou, ela profetizou né? Eu nunca vi a lista daquela forma. Ela começou a falar, eu e a Kelly, a gente só se olhava e dizia, uau. Né? Então, assim a gente foi muito enriquecido, não só no contexto dos cultos. Né? Então, assim é, é, é lógico que eles eram levados a, a estar envolvidos na atividade da igreja, mas trazer e viver Deus dentro de casa também é muito importante. É, o senhor podia falar um pouquinho dessa questão do culto doméstico, daquela boa definição? Amém, amém, com certeza, inclusive desde pequeno também, meu pai era muito fiel no culto doméstico, e eu pensei que eu era fiel nessa área, mas eu na realidade entendi que não estava sendo tão fiel uma época quando meu pai nos é, ficou na nossa casa três meses lá em Fortaleza, depois quando ele... Foi viajar, ele falou, meu filho, gostei demais. É, sua família, o jeito que você conduz, o celular, tudo. Está muito, muito, muito legal mesmo. Ele falou, só tem um problema. É, única coisa que eu quero te sugerir, você ter mais frequentemente culto doméstico. Eu já tinha o culto doméstico. E, e, inclusive, ele falou, olha, esses três meses aqui, você não teve tantas vezes... E eu falei, poxa, o senhor tem toda a razão, pai. Eu prometo, eu vou ser mais fiel. Sabia que era Deus falando através dele, e meus filhos ainda eram relativamente pequenos, e eu perguntei para ele, cinco vezes por semana, tá bom? Então, se eu só faltar dois dias, por exemplo, domingo, porque já vão estar no culto, e terça, que está cheio de reuniões, Tadel e tal. Não, tudo bem, cinco dias por semana, aí... Pela graça de Deus, né amor? Nós temos procurado ser muito, muito fiéis. Agora, porque a empolgação que eu tenho com o culto doméstico, porque eu tenho visto tanto de efeito que tem feito na vida dos meus filhos para a glória de Jesus. Veja bem, quais são as duas coisas mais importantes para você em todo o universo? Todo o universo. É Deus e sua família. E no culto doméstico, em uma só reunião, você junta essas duas coisas mais importantes de todo o universo. Deus e a sua família. Então, não pode existir, num certo sentido, uma reunião mais importante do que essa. Porque é nessa uma reunião que você junta as duas coisas mais importantes. E eu queria... É que a Andrea talvez falasse rapidinho alguns segredos nos diferentes níveis, né? dependendo da idade dos filhos no culto doméstico. Mas antes dela dizer isso, deixa eu só falar uma coisa. Talvez tem gente agora um pouco desesperada dentro de você. E eu, eu sei o que é sentir isso. Porque deixa eu falar uma coisa. É, igual alguém falou, olha, quando eu era solteiro, pregava por aí eu falava de cinco princípios. Eu não tinha nenhum filho, mas eu pregava de cinco segredos para garantir que seus filhos todos vão servir o Senhor fielmente. Ele falou, agora sou casado, eu não tenho, eu antes era, não tinha nenhum filho, tinha cinco princípios, agora eu tenho cinco filhos, mas não tenho nenhum princípio. <risos> <risos> Porque na realidade, é da prática, não é tão fácil, e a realidade, a gente tem que entrar em crise, se quebrantar na presença de Deus, orar muito, orar muito. Agora eu fui entender por que, que eu via meu pai orar tanto por nós, os filhos, meu Deus, agora eu estou nessa fase, né orando muito, muito, muito, eles todos são apaixonados por Jesus, claro que é, a gente sempre quer quer ver mais intensidade, talvez, em um ou outro filho, mas todos são apaixonados por Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, persevere, persevere em oração, persevere em fé, não abra mão. Lembre-se, a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus e será salvo, salvo no grego quer dizer completo, tu e a tua casa. Então, é, é, não, é, não é, você mantém um nível de fé, Mantenha palavras de fé e coloque em prática esses princípios tão poderosos que nós estamos ouvindo dessa equipe aqui. E com certeza outros princípios que minha esposa agora vai compartilhar. Bem rapidinho, é, eu, eu creio que também a gente tem que sempre lembrar, tem muitas coisas que a gente é, pode fazer e deve fazer, porque a Bíblia em, muitas, em muitos versículos... São condicionais. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter isso. Mas lembrar também que a salvação, para aquelas pessoas que estão assim, poxa vida, eu converti agora, minha família está desse jeito. Aplicar todos esses princípios e lembrar que salvação é o Espírito Santo que vai gerar, que vai convencer as pessoas. Então não se desespere, que se você buscar o Espírito Santo, ele vai fazer a obra. E quando o Amy estava falando né, acerca do, do pai dele, é, me veio à memória duas coisas. Uma, uma vez que ele falou que sempre que ele escutava testemunho, ele sempre escutava as pessoas falarem assim, a minha mãe orou por mim e eu finalmente converti. E aí ele disse uma vez assim, eu decidi na minha vida que meus filhos não iam dizer que foi a mãe que orou. Não porque ele não queria, mas é porque ele queria tomar a liderança e à frente da sua casa. Ele falou assim, eu decidi que eu seria o responsável, aquele que iria orar muito pelos filhos. E meus filhos nunca iam dizer porque a minha mãe orou por mim. Mas eles iam dizer, o meu pai orava muito por mim. E sobre essa relação do culto doméstico, uma vez, uma coisa que a minha sogra deixou escrita, ela deixou escrita num papel antes de falecer, e ela disse, olha, eu quero que vocês, a cada cinco anos, né? A cada cinco anos, reúnam toda a família toda a parentela, todos os netos, to, todos juntos têm que se que reunir e tirar um tempo. Porque ela falou, porque nesses momentos são quando a gente vai passando muitos valores para os menores, os outros vão contando testemunho da obra missionária e a gente vai passando a visão para toda a família. Achei aquilo muito interessante. E antes deles falecerem, nós tínhamos muitas vezes esses tempos de, na família. E uma das vezes nós alugamos uma casa num lago lá nos Estados Unidos e estava toda a parentela. E alguns moravam lá nos Estados Unidos, então trouxeram esqui é, e lanchas e várias coisas para a gente brincar nesse lago. E a gente acordava as mulheres fazendo comida e todo mundo, cada um queria fazer uma, alguma coisa, né? Ou nadar no lago, ou esquiar. Aí eu lembro que o pai do Abe chamou todo mundo e falou assim, gente, quero avisar algo para vocês. Nós estamos aqui em família, mas antes de qualquer pessoa sair daqui para fazer qualquer coisa, nós vamos ter o culto doméstico. Todo mundo se amansou, ficou todo mundo quietinho, né? Sentamos lá, ele tinha os versículos, as coisas... Ele sentou e todo mundo começou a, a... E não era curto, o culto doméstico dele, né? Tinha toda uma pregação, memorização de versículos, né? Mesmo que a gente estava de férias no lago nos Estados Unidos, as mulheres loucas para fazer umas compras, mas antes de qualquer coisa, culto doméstico. Então, esses valores não caem do nada. Existe algo que nós temos que nos esforçar realmente para imprimir. Quando a gente imprime algo, não é algo lightly, né? Tem que ter realmente um esforço. E eu via muito isso na, na, na família do Abe. Algo mais que vocês queiram acrescentar? Só, fa só fazer um, um comentário porque toda vez que a gente fala de, de família, de filhos, né? E principalmente quando pessoas é, são expostas a, a bons testemunhos, nós somos muito bem-aventurados, nossos filhos são apaixonados pelo Senhor, pelo altar. Eu, eu tenho, creio que vocês também, muita consciência de que o fator principal nisso, nesse fruto que colhemos, é, é a graça, porque por mais que façamos, quando a gente para para avaliar, acho que sempre ficamos na dívida, na né? pensando eu deveria ter feito mais isso ou aquilo. É, mas muitos pais é, vivem hoje o drama de não terem os seus filhos na fé. E, e, e olhando para histórias bem-sucedidas, é, há uma tendência deles se sentirem fracassados. né? E, por incrível que pareça, alguns deles fizeram as coisas certas. Eu tenho gente que eu olho, gente de perto, que eu falo, eu não, eu não consegui ser um pai tão bom quanto esse homem e que tem um filho distante do Senhor pelo menos nesse momento, né? E sempre quando eu penso nisso eu eu, eu, eu, eu uso esse argumento quando eu tenho que orientar e consolar e falo, olha, o pai mais perfeito que <risos> o pai mais perfeito que, que existe um dia viu o filho lhe virar as costas e querer viver a sua própria vida, né? Quer dizer, existe um momento que é uma decisão por mais que você tenha dado tudo, é uma decisão. E, mas, por outro lado, eu creio no poder da oração, porque vi isso acontecendo é, na vida do meu pai. Eu, daqui a duas semanas, nossa família, que tem origem na Bahia, nós vamos comemorar juntos, vai ter que ser à distância, né por toda essa questão da pandemia, mas nós vamos comemorar juntos os 100 anos de uma tia minha, a irmã, mais velha do Uau. meu pai, a tia Lúcia, uma santa de Deus, uma mulher que deu a sua vida, os seus bens, sustentando missionários no interior da Bahia e Minas. E ela é uma filha de uma família grande. E a minha avó, aqui eu já falo da, da outra vertente, né? por parte do meu pai, a minha avó é, foi promovida aos 89 anos, e fazendo uma oração, meu Deus, nenhum dos meus filhos se perderá, o Senhor os trará. E ela usava uma expressão forte e publicava a eles, os que estavam distantes, não é? porque muitos resistiram até a velhice. O meu pai já se converteu com 40 e tantos anos e alguns se converteram bem mais velhos. Mas ela dizia, você virá. Pelo amor ou pela dor, você virá, porque eu não gerei filhos para perdição. Amém. E o testemunho é que, de fato, um a um, mesmo os que pareciam tardios, vieram ao Senhor, se curvaram diante Amém. de Deus. Então, há muito poder, claro, nas sementes que nós lançamos, nessa vida coerente, não é? é? Os nossos filhos não podem ver um homem na igreja e um outro homem em casa. Uma vida coerente, apaixonada. Mas se tudo isso, o nosso melhor, não funcionar, o seu joelho no chão, a sua oração e a sua determinação diante de Deus de que os seus filhos receberão a salvação, valerá e o Senhor dará um jeito. Eu, eu creio piamente nisso, de trazê-los para o altar. Eu quero deixar essa palavra assim, de incentivo para os pais que estão sofrendo nesse tempo com filhos distantes. É, você falou, Danilo, de gente que eu, como pastor também, muitas vezes olhei e disse, eu não consigo saber o que houve de errado. Mas também tem aqueles pais que sabem que eles erraram, né? E muitas vezes parece que eles aceitam um, um, uma espécie de auto martírio, não, eu mereço que a coisa esteja desandada. E eu quero lembrar você de Manassés, o mais endemoniado de todos os reis que você vai achar na Bíblia. né? Filho de um homem que era promotor de um grande avivamento, que foi Ezequias ele se arrependeu e teve conserto. Isso me faz olhar para cada pessoa e dizer, não existe caso perdido, né? Então, seja você alguém que precisa do consolo que diga, eu não sei onde eu errei, mas pode virar o um jogo em oração, mesmo você que sabe onde errou, né? É lógico que um conserto diante de Deus, arrependimento é importante, às vezes diante da própria família, mas isso não impede você de buscar os recursos da graça para que a situação possa ser mudada possa ser revertida. né? O mais importante aqui, é, é não é apenas conseguir que todo mundo tenha uma história onde não houve erro, mas mesmo onde houve, né? que possa haver espaço para que Deus intervenha. Eu falei antes, né? meus pais não acertaram em tudo, mas oraram mais do que erraram. E eu decidi que eu seria esse pai pelos meus filhos. Falei, eu vou orar mais por eles do que o que eu errei em relação a eles. Tem coisas que a gente poderia gastar tempo falando que mudaria e melhoraria. Né? Eu queria ter entendido melhor e praticado muito mais o culto familiar do que o que nós fizemos. né Mas é mais importante é você, a partir de uma consciência que você tem, por si isso é sério, é parte do plano de Deus, por que não a partir de agora? Certificar que você vai usar todos os recursos da graça, do céu, tudo que está à sua disposição, para que um milagre aconteça na sua casa e na sua família. né Então, é, nós... Encerramos esse bate-papo. Isso é um assunto que eu falaria o Bom. dia inteiro. Né? É, alguma consideração que... mais? Kelly, você ia falar algo? Certeza? André achou que você queria. Dá para reconsiderar enquanto eu falo. Eu poderia falar disso muito tempo. É, a proposta é trazer aqui algo não tão extenso, mas é, a maior proposta é, de alguma forma, inspirar o seu coração, para que você traga o céu para sua casa, para a sua família, né? independente de qual foi a sua história. Certeza que ninguém quer falar mais nada? Absoluta. Eu acho que a gente poderia terminar orando. né? Eu queria pedir, que Kelly, se você pudesse orar pelas famílias que nos assistem. Senhor, muito obrigado, pai, pelo privilégio de podermos gerar filhos para a glória do teu nome. Senhor, eu oro agora por cada família representada nesses que nos ouvem nesse momento. E eu peço que o Senhor nos dê sabedoria enquanto pais para educarmos os nossos filhos, que nós possamos em Ti, realmente, pai, ter a provisão de tudo aquilo que precisamos para poder instruí-los, para poder inspirá-los a amar ao Senhor. E nós, eu quero pedir também a todos os relacionamentos que estão quebrados nesse momento entre pais e filhos, que ao teu favor, a tua graça, Senhor possa operar nessas casas e que haja restauração familiar também entre casais, Senhor. Que o Senhor possa vir sobre as famílias que te amam, que te buscam, que possam ser famílias realmente que glorificam a ti. Peço que o coração dos filhos também, Senhor, possam ser sensíveis à tua voz, possam ser sensíveis ao Teu Senhor e ao Teu governo. Nós oramos para que todo realmente ataque do inimigo sobre, contra as nossas famílias caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos a mente e o coração dos nossos filhos livres para se relacionar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, peço que o Senhor dê sabedoria realmente aos pais. Dê um coração que te teme, te ama com profundidade, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pelo teu favor nas nossas casas, pela tua misericórdia que se renova cada manhã. Obrigado porque o Senhor realmente é bom e o Senhor ama a família, Senhor. Obrigado porque... Cada novo dia é uma nova oportunidade para se escrever uma nova história. Obrigado pelos recomeços, obrigado porque nós podemos aplicar fé e ver um futuro diferente, muitas vezes, daquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, sobre esses pais que vivem um momento difícil, nós queremos pedir que o coração deles possa ser abastecido, Senhor, em Ti. Que eles possam se encher de fé para enxergar algo novo na vida das suas famílias, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.